verde, Você vai encontrar apartamentos de dois e três dormitórios, todos com suíte e tendo a opção de uma ou duas vagas de garagem. Agora cá entre nós, gente, imagina você ter o privilégio de ter uma bela churrasqueira a carvão dentro do seu apartamento para você ter momentos de lazer com toda a sua família. Não é sensacional isso? É! Se você gostou desse belíssimo empreendimento, que é o Ilha do Verde Penha. Eu convido você e a toda a sua família para conhecê-lo pessoalmente essa maravilha. Uma coisa eu tenho certeza, você vai se encantar com essa ilha.